Quando você fala de estatizar uma empresa, existe na cabeça da população que empresas estatal, que fica na mão do governo, vira roubalheira depois, enfim, a gente tem N exemplos que esse tipo de situação acontece. Por isso que a gente fala que tem que ter o controle dos trabalhadores. Se o um trabalhador ele tem a capacidade para produzir o foguete, ele não tem capacidade para administrar uma empresa? Na nossa opinião, tem. Exemplo clássico. A Ave Braz hoje está de greve. O seu dono é o João Brasil. Os trabalhadores estão todos fora da fábrica, porque tem uma greve em curso. O João Brasil e a diretoria da Ave Braz têm capacidade para entrar lá dentro e fabricar foguete? Não. Agora vamos fazer o contrário. Tira o João Brasil da fábrica e coloca os 1.400 operários lá dentro. Fabrica, foguete, fabrica. Então essa que é a questão. Por isso que a gente defende a estatização e junto a isso que seja sob o controle dos trabalhadores.